Esteiro, nossa senhora, o Carma Carmio, invejo eado, feitiçaria, bruxaria tudo que tiver no seu corpo. Em nome de Jesus, eu não espero que desapareça. Que Nossa Senhora do Rab. O meu nome é Agdo Andrade Cavalheiro. Meu nome é Ana Maria dos Santos. Meu nome é Maria Terezinha Oliveira Chiskovski. Sou Eva Borzowski, mas gosto que me chame de Eva Portela, apelido de Evinha. Sou benzedeira, já vim de uma, já desde berço já da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Então a gente está sempre ajudando as pessoas que procuram. interesso pela forma que as benzedeiras fazem política, afinal, são mulheres velhas, são idosas, são camponesas, rurais, de faxinais, de assentamentos, de vilas, de bairros e que se inserem nesse contexto de organização social. Então, no ano 2017, eu vou fazer meu trabalho de campo nas cidades de Irati, Rebouças, Rio Azul e São João do Triunfo, e eu começo a caminhar com as benzedeiras por esse território tradicionalmente ocupado. Então, no início da minha pesquisa, o movimento era uma, eu pensava como uma categoria política, mas no decorrer do trabalho de campo, o movimento ele vai ser uma categoria política, é, principal para pensar esse processo é, de circulação e de caminhada das benzedeiras é, a partir de suas casas, né, que são lugares emblemáticos nesse território, saindo para os seus quintais, indo até óleos d'água de São João Maria, áreas de coleta de plantas medicinais, é, casas de outras benzedeiras, é, lugares né, que elas manifestam todo esse, esse sagrado e que vai constituindo tanto o movimento das benzedeiras, o movimento político, mas também o seu próprio conhecimento. Música Então, eu vou trabalhar as linhas de vida acionadas e mobilizadas pelas benzedeiras, a partir de conhecimentos tradicionais de cura, relações com o território, relações territoriais e ações políticas, né que vão é, convergir nesse modo de ser e viver das benzedeiras da região centro-sul do Paraná. É preciso destacar que as benzedeiras são pesquisadoras de longa data. O que que isso significa? Que a todo o momento as benzedeiras estão... É, pesquisando plantas para transpor nos seus quintais, é, simpatias, benzimentos, orações para adicionar ao seu repertório. E um dos resultados dessa, dessa pesquisa é mostrar que as benzedeiras, elas são diversas, né? Então, temos benzedeiras, benzedores, curadeiras, curadores, remédios, costureiras de rendidura, parteiras. É, as benzedeiras, ao contrário do que se pensam, ao, né? Alguns imaginários sociais, que elas estão no passado, que elas são figuras folclóricas ou que elas estão se extinguindo, a minha pesquisa mostra que elas estão radicalmente vivas e que a presença delas implica... É, diretamente na saúde popular, e além disso elas têm um, um projeto de vida, né que é um projeto baseado no cuidado e que tem implicações políticas né, na seara do, do reconhecimento, da luta pela efetivação de direitos étnicos, coletivos, direitos de povos e comunidades tradicionais, direitos ao território, baseado no lema que é cuidar da vida é a nossa missão. né